Hum. deixa eu... É, ele não compra isso aqui não, velho. Vou te falar que eu palestrei essa play aqui, tá? Era pra isso ter dado muito errado se eu não tivesse jogado tão certinho. Fiz bonitinho aqui o... o combo. Dale. Peguei forma e item da jungle, foi bem bom pra mim isso. Esse jogo aqui, chat, o esquema é fazer limiar da noite de primeiro item. Tipo assim, essa matchup contra Vayne... Kain é horrível contra Vayne, porque ela pode dar rolamento no meu W e me empurrar pra bater na parede quando eu tô saindo dela. Só que se eu tiver um limiar da noite, fica muito fácil, porque eu posso dar smite ult nele. Então, tipo, até eu ter o ter limiar essa matchup é difícil, mas depois o limiar fica muito fácil.